Uma coisa. Nós falamos aqui de puxar logo a vida universal. Só existe uma vida, E aí vem a pessoa puxar energia fora, aí, você me que a gente vai dentro dela o seu é Isso muito, né? é um não um Não, se não assim, A pessoa, a pessoa lá e começa a energia Tem várias maneiras de. Vou ensinar a um. Isso é um bom comentário. Eu estou altamente desagradável com isso aqui. Você tem um corpo espiritual, né? O consciente de corpo seria essa, essa aparência, assim. É óbvio. Eu costumo um corpo físico. E a luminescência, então, né, é uma energia frio-magnética, é uma energia humana. O nosso ser real, tem um corpo que é corpo de luz. Tá? Então essa crença de mundo, essa, essas zonas mentais que estão acumuladas no nosso ser, né? estão formando, estão se chamando de corpo aparente. Crença de corpo humano. Tá? E radia, é chamado então, biomagnetismo. Então quando a pessoa está o máximo da sua harmonia Essa aura Ela é circular Harmônica, não tem pontas Isso aqui é o popular É uma ideia também Falar sobre o... Hum. Deixar um pouco meu absoluto pra falar disso aqui porque Realmente é um problema fácil né? Se a pessoa se fizer a meditação, eu saio, eu entro no bate do tudo certo, o que passa perto com um botiquinho, por exemplo, o que vai acontecer lá? Se se so uma pessoa tem o eu, a mesma coisa que é o eu que é E em volta, existe o conceito de corpo, e o alvo deixou tudo com harmonia com a pessoa, fica com aulas estranhas, aulas com pontos. Exatamente como isso aqui é uma só de ondas mentais, a pessoa moncólica um ou uma pessoa, é, entra a pessoa em desharmonia, as ondas mentais já estão desharmonizadas o corpo. Então, a formação visível dessas ondas mentais é o que a gente chama de corpo físico. Na verdade não é corpo físico coisa nenhuma. São melhas mentais. Mas... Aí, pela diferença de potencial, passou isso daqui lá perto desse, a tendência. É equilibrado, como se fosse a água, a água quente que vai para frio. A diferença de potencial vai é passar é, essa conta que é um, um, um, um tiro fica aqui, a energia vai escoar rapidamente. Se a pessoa, às vezes, é muito sensível, se a pessoa problemática também é sensível, a gente precisa de puxar mais rápido. Então, isso daqui é dentro do, do dia a dia das aparências. Né? Se nós fizermos a meditação, como eu falei aqui, nós sempre temos um excesso de energia, de volta da hora, ela transparece porque a, a onda mental, ela é, ela é entre aspas, purificada pela meditação, né? ela tem de harmonização muito grande. Então, existe uma, uma sobra de energia em volta da onda que dá para perder bastante energia sem acertar. Agora, se a pessoa descuidar da meditação, se pessoa é muito sensível, e ela está acostumada com a meditação com um potencial energético assim, se ela sai assim em casa, o um pouquinho que mexe nela aqui, para harmonizar um o outro, ela já sente o tremor, frio, né? é, sensação de agradar a sua Outras situações desagradável, assim. Né? Inclusive, tem vários casos de pessoas que fazem tratamento de inédito para quem tem, pensam que a é doença foi. E bom, lá, o, o problema todo era que tinha saúde de máquina é né? As pessoas não conseguem. É, se ela não sabe disso, ela não consegue localizar. O inédito está lá e troca a tibiótica. Então, um, aquele processo como esse eu é um. a pessoa perceber que está acontecendo isso, porque te tem uma fase que acontece isso e a pessoa não percebe. Ela, ela percebe só o um efeito daquilo. Mas ela não percebe na hora que o outro está passando que ele está Si, ela começa a perceber inclusive no momento que isso aqui acontece. Então tem uma fase inicial que ela não sabe se ela está perdendo energia ou se está ganhando energia. Então, uma sensação estranha. Ela percebe que está mexendo nesse campo aqui, mas ela não sabe se é para tá bem ou para mal. Tá. Logo vai descobrir depois, né? Em geral, as pessoas que fazem muita meditação são os Doador de energia, né? você sempre Como? você ficar bom, o é sempre então. sempre você não beneficiar o outro. Só que, que você beneficiar o outro sem perder nada. E aí, então, o segredo, Porque você pode beneficiar essa pessoa sem perder nada. sem ficar mais porque, obviamente, esse processo corre, então, a unidade. Então, é, quando você percebe isso, você lembra da unidade da vida. Não tenta passar de ver por outro. Se uma pessoa ter uma pessoa assim, você não subinteressar a saúde dele. E você, fez um comentário vergonha, porque o estado mental distorcido quando a pessoa se preparando para fazer oração, pensando nisso, ligou de vez aqui, olha, a uma sucção geral. E essa pessoa é a pessoa a meditação, se ela tem esse campo grandão em geral. Se ele fica assim, desanima até fazer meditação. Certo? Você está animado. Né? Está desanimado mesmo, porque... Quanto mais meditação a pessoa faz, menos meditação a pessoa precisaria fazer, mais vontade tem de fazer. É um negócio... Como é Quanto mais ela faz, menos não. ela precisaria fazer, né, e mais ela tem vontade de fazer. Sim. Porque Sim. ela vai pressentir o espírito, é uma coisa que ela ela não quer mais parar, porque ela quer chegar no equilíbrio. Isso é. Mas, em geral, a do, a, a, Poucos se né? Então, nós, a nossa maneira de viver é, é de entrosamento comum, não de afastamento. Né? Nós estamos por aí. Né? Então, nós temos que conhecer. técnicas né? Para que eles sejam beneficiados sem perdas. Tudo aparente. Sabe, né? Tudo aparente. Então, esse é o processo principal. Em vez da pessoa ligar a mente nesse aqui, que esse eu ajudar, tá? Que é o que é a tendência natural? Tá? É preferível que ela seja um caminho, a mente só no eu próprio perfeito, ela Só. Porque é um com o outro. Aí, quando a outra pessoa é, passa por perto, ou estiver em, em, em, em contato de consciência, lembrar e ficar aqui, ela não vai encontrar a nossa parte do né? mundo, ela encontra a tristicidade. Então, flui de dentro dela até tá na meio energia, ela tá, vai de dentro dela de energia. E, né, se pudesse filmar, isso você vai ser uma coisa que você sente. Por exemplo, na, na filma... O é, curioso é o seguinte, é, as, as pessoas que às vezes... Que, as preguiões de energia, elas não sabem que estão sendo beneficiadas. Elas sentem o bem estar, mas não sabem o que está acontecendo. Algumas sabem, né? Mas, é, mas se manifesta uma vez assim, sem saber nada, como que é? Às vezes se manifesta, a gente quer dizer, às vezes, um minuto e cinco, um tempo assim, exatamente, exatamente, em geral somos vindo a demorar. frequentes e visitas demoradas. Porque na casa da pessoa, ela, ela podia estar cheirando essa energia, ela não sabe ainda. Então, porque essa, nada é só que tudo tem energia, né? Não tem nada. As paredes, elas não determinadas, tipo de energia que se são irradiadas é, assim. pelo dia. Então, é diferente, por exemplo, a gente marcar em um ponto de uma igreja e marcar em um botiquinho. As paredes estão com energia. É, eles aparecem. Agora, quando a gente incorpora o que nós vemos, por isso que eu estava falando aí, daquele exercício de ter mecânica mais interiorizada, que todos esses móveis, todos esses que é, estão tudo dentro de nós, nós somos reconhecidos, nós somos um com Deus, essa luz tem que abraçar tudo. Entendeu? Mas realmente é isso aí mesmo. Esse processo aqui, confessando isso aí, esquece o mundo lá fora, traz só a consciência no meu interior. A gente vai Esse paradoxo aí, um mais colocar Certo. É lá lá o seguinte. Você não quer de nada? Não, não, não então, se fosse, fosse possível ser filmado, você sei que você estaria com ele e ser visto. Um é Porque a gente senta. A gente não, eu vou estar eu fazendo aqui. Estava fazendo a meditação aqui. Só pensando no meu erro. Porque é, a, a, a, essa é, essa, esse quadro que eu estou chegando, ele não está lá em cima ainda. Perfeitamente, porque no momento que você estava aqui, ele estava aqui, em cima, ele que eu ouvi não considerava. Então, é isso aí. É um... é. É. É. É. É. Então, quando você fala no eu não ouvi você falando no mas eu não É a mesma coisa, é isso aí. questão aí é tremar. Por exemplo, é bom treinar uma pessoa não tiver tão. Chegou a visita lá, quer que a pessoa está assim? Primeiro que eu acho que é bom treinar, porque se não quiser treinar por cima, vai si, ser obrigado a treinar isso não Seria me treinando não tem escolha. Porque a pessoa não vai ter que.. Ir. não vai conseguir mais viver é, sem se é essa aurora. Não aceita mais. Mas a gente nota o seguinte, que a gente centraliza a nossa consciência. Eu sou Deus, a única vida universal, quer dizer, o infinito está abrangendo o meu ser. Então o infinito está abrangendo o meu ser agora, em silêncio. Né? Não precisa deixar os olhos, só fica é, reconhecendo isso aí. A, a energia do outro vai crescendo. Respondendo. Suposto o outro, né? e Ele sente ele sem simplesmente nada. Isso é um processo, outro processo é mental. A pessoa fecha os olhos, respira várias vezes e visualiza uma aula dourada, do envolvendo todo o ser. Depois então, eu abri um pouquinho dessa aula dourada, ela vai sentir, muito, sentir um, um, um, um. sol mesmo. Um queima ali. O de laranja. Ela fecha as pontas. E no último caso, eles vão de rede bem grande, fecha o dedo quando você acabava as contas. Ele sai mais pelas pontas dos dedos. É. Então se, se a pessoa está carente, às vezes ela pensa, que nem, por exemplo, é, quando a gente faz, e não estou falando aqui, várias horas, aqui o pessoal já sabe faz a meditação, eu estou inteiro. Não é uma pessoa que a gente fez aqui. Mas quando você reúne é, é um grupo de, de, de pessoas que não estão já falando tá se quiser três, quatro vezes seguida a gente quer que é. Então a gente faz meditação no local, né? Faz isso porque você está falando vai medir um ano. Inclusive é uma bosta. Então é.. Não dá pelas as pernas aos corpos, né? Tomar pouco a verdade para quem não está é interessado. E mais meditação funciona mais. Certo? E eu acho que.. Isso. Estudou esse, esse processo, eu sei fecha a fecha as duas, né E. uma vez Absoluto. o que nosso que sente, né? Tá? Então, vamos lá. Pergunta mais? Já é. Dúvidas?